Dado esse meio corporativo agressivo que temos hoje no século XXI, a necessidade por agilidade entregar mais rápido e com mais qualidade nunca foi tanta nas empresas. Por isso, surgiu um novo termo aí que todo mundo está falando, que é o DevOps. Mas o que é esse tal de DevOps? Bem-vindos ao canal Xtreme GoDev, eu sou o Elcio Mello vamos juntos entender um pouco melhor o que é DevOps. Mas antes, se você não sabe o que é agilidade, o que vai ser fundamental para começar a nossa conversa, clica aqui no card e assiste o vídeo que a gente já gravou falando sobre isso. Bem, falando de uma forma simples, DevOps nada mais é do que a junção de duas palavras, que é o Dev, que significa time de desenvolvimento ou desenvolvedor, e o Ops, que é aquele famoso time de operações ou infraestrutura. Mas lembrando que o termo DevOps em si não é meramente só juntar as palavras, e sim o contexto de juntar essas duas equipes não um contexto físico, mas eliminar as barreiras que tornam difícil a conversa entre o desenvolvedor e o time de operações. Esse termo DevOps foi usado a primeira vez, em 2009, numa palestra no evento Velocity, e foi o pessoal do sistema Flickr, aquele de hospedagem de fotos, que trouxe uma abordagem legal de como eles poderiam aproximar mais os times de desenvolvimento, os desenvolvedores, dos times de operações. Desde então, esse assunto explodiu, e aí tem eventos agora específicos do DevOps, como DevOps Day ou até assuntos de DevOps específicos e uma pancada de outros eventos aí conhecidos hoje no mercado. Olhando um pouco até como veio surgir esse assunto do DevOps, eu vejo que é muito assim. Os times estavam ficando cada vez mais ágeis, entregando cada vez mais valor em menos períodos. Só que a gente ainda tinha uma parte departamental onde separava o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de operações. Isso dificultava um pouco as entregas. Quem é de vocês, tanto de desenvolvimento quanto de operações, já não passou para aquelas situações aonde, ah, eu sou de operações, eu não devo corrigir bugs. Ou, ah, eu já estou com tudo pronto aqui no desenvolvimento. Só tá faltando o cara da infra me liberar ali a máquina. O que aconteceu é que por conta dessas brigas, esse tipo de discussões departamentais, a gente estava esquecendo o principal, que era atender rápido o cliente. E aí que começou a surgir essas ideias de como a gente podia melhorar esse tipo de coisa e aproximar mais essas equipes tirar esse tipo de barreira e entregar mais rápido com mais valor. Bem, daí que começaram a praticar muito e veio esse termo DevOps e aí todos os seus benefícios. Você não acredita que o DevOps dá certo? É só dar uma olhadinha em algumas empresas aí que são referências em DevOps hoje, como por exemplo a Amazon, a Google, a Netflix, Facebook, Spotify, que além de também ser referência em DevOps, eu vejo hoje como referências em tecnologia. Vale a pena lembrar também? que diferente um pouco de agilidade, onde a gente tem um manifesto para nos guiar e as metodologias das frameworks, como por exemplo Scrum, XP, Kanban, que também nos auxiliam como chegar lá, o DevOps em si não existe nenhum manifesto. Ele acaba sendo um pouco subjetivo. Porque ele na verdade é conjunto de culturas, práticas e ferramentas. E é o que eu falei, acaba sendo um pouco subjetivo, fica um pouco difícil da a gente implementar ou até mesmo ver se alguém é DevOps ou não, ou se o time é DevOps ou não. Legal. Entendemos de onde veio esse DevOps, de onde surgiu, mas como que ele funciona? Então, primeiramente, o que vocês precisam entender é que o DevOps ele veio de uma evolução dos modelos ágeis. Ou seja, se você ainda não entendeu o que é agilidade, trabalhar de forma colaborativa, entregar software funcionando em curtos períodos de tempo, não adianta você querer sair correndo para querer ser DevOps antes de você entender isso. Então, o primeiro passo é você entender o que é agilidade e como você pode trabalhar em cima dela. Isso porque sem essa base do ágil, vocês não vão conseguir ser DevOps. Vocês vão acabar fazendo, na verdade, as mesmas coisas que vocês fazem hoje, só que com ferramentas mais modernas e mais novas. E aí vocês não vão conseguir usufruir de tudo aquilo que o DevOps pode oferecer para vocês. Ah, lembrando, hein? DevOps não é ferramenta. E aí, pessoal, a segunda dica que eu vou dar para vocês também pra gente começar é como o DevOps não tem, vamos dizer assim, um manifesto, um guia, a gente precisa se basear em algumas coisas. Eu mesmo gosto de me basear em três literaturas que eu vou falar para vocês agora. São literaturas escritas por alguns engenheiros de softwares que foram os pioneiros de DevOps, tá bom? Igual um pouco eu falei, apesar de ser subjetivo e ter N formas de implementar, eu confio muito nessas três literaturas que eu vou falar para vocês agora, porque esses caras que fizeram esses livros, eles foram os pioneiros aí no DevOps, tá? Os três livros são o Manual DevOps, o Accelerate e o Projeto Fênix. Eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês do vídeo, para vocês depois, se quiser comprar, poder comprar ou procurar eles, tá bom? Bem, tendo isso em mente, vamos abordar um pouco agora o que eu considero o core do DevOps. Apesar do que muitos pensam, o DevOps não é só automação, não é só ferramenta e muito menos não é um cargo, tá gente? É, e para ajudar a gente a até entender um pouquinho melhor isso, existe um termo que a comunidade de DevOps usa muito, que é considerado, por assim dizer, os pilares do DevOps, que é o CALMES. Calms, ele nada mais é do que um acrônimo das palavras cultura, automação, lean, measurement e share. Que no caso, essas palavras seriam né, a cultura, a automação, o lean no caso de ser enxuto, o measurement que é no caso de medições, né, formas de medir, e o share no caso de compartilhar. Calms consegue nos ajudar a mostrar os aspectos que sustentam ou suportam, por assim dizer, como se fossem pilares, o que é o DevOps. Mesmo assim, ele não consegue te ajudar a te guiar ou te direcionar nesse assunto. Para isso, temos o que chamamos de as três maneiras do DevOps, que elas nos ajudam a entender de uma forma agnóstica a maneira né, ou a forma DevOps de ser. Vocês podem encontrar alguma variação nos nomes das três maneiras, dependendo da literatura que vocês estão lendo até de algumas traduções, tá? Mas de uma forma simplista, as três maneiras visam olhar fluxo, ter feedbacks e ter o um aprendizado contínuo. Vou explicar um pouco melhor. A primeira maneira que é o fluxo tem como principal objetivo a gente ter a visibilidade total de um fluxo ou serviço, de ponta a ponta. Lembra, DevOps é tudo em cima de colaboração, entregar mais para o nosso negócio, mais para o nosso cliente. Por isso a gente precisa ter essa visibilidade, sendo que com essa visibilidade de todo o nosso fluxo, independente se é da minha área ou da sua, mas sim do meu produto, do meu sistema, eu consigo ter uma série de benefícios. Entre esses benefícios, a gente consegue dar transparência para todas as equipes, a gente consegue entender pontos de gargalo onde a gente pode melhorar, e até mesmo olhando diversas vezes o nosso fluxo, a gente consegue entender o que está manual e o que a gente pode automatizar dali. Esse é o principal benefício do fluxo. Tá? É, as formas de fazer não vai importar muito a ferramenta ou a prática, tá gente? O importante é vocês atingirem esse objetivo. É, mas para didática, dentro do manual de DevOps que eu comentei com vocês, a prática que eles ensinam é o VSM, que é o Value Stream Map. Depois que tiver curiosidade, dá uma olhadinha aí em Value Stream Map ou até lê o um, um livro do Manual DevOps, que ele explica uma forma legal de vocês fazerem esse mapeamento do fluxo. Uma vez que você tem esse fluxo inteiro mapeado, a gente consegue ir para a segunda maneira. O que é a segunda maneira, que é o feedback contínuo, nos ensina? Que, dado esse fluxo, cada passo que a gente faz, a gente deveria ter feedbacks. Mas o que ajuda esse feedback? Esse feedback com esses dados que ele vai proporcionar para você, vai ajudar a equipe, além de ter transparência no que está acontecendo, onde está o problema, vai ajudar a ter dados onde a gente possa entender como a gente pode melhorar. Então é muito importante que depois que a gente entender o nosso fluxo, realmente entender qual a melhor maneira de capturar dados desse fluxo, de ter feedbacks, para que a gente possa estar cada vez mais entendendo onde está o problema, dando transparência para todo mundo, além de que eu comentei, a gente poder usar esses dados para nos ajudar a ser sempre melhor, né? A sempre melhorar, assim, sempre ser mais DevOps. E aí, dado que a gente já entendeu o fluxo, e a gente já está conseguindo ter feedbacks de todo aquele nosso fluxo, vem a terceira maneira, que ela, na minha opinião, é um pouquinho mais complicada, porque é o aprendizado contínuo. E aprendizado, como mexe muito com o ser humano, vai depender muito da forma que o ser humano entende como ele pode evoluir, como ele pode aprender. Por isso que é muito importante que as duas primeiras maneiras sejam feitas, caso, muito bem feitas. Isso porque se você consegue entender o seu fluxo ter feedbacks e dados suficientes para que você possa tomar uma decisão, o aprendizado de como evoluir fica um pouco mais fácil. Tá? Esse é o principal benefício, no caso, dessa maneira. É conseguir ter todos esses dados e aí usar ela para você aprender, para você evoluir. No caso, tem uma série de práticas de melhoria contínua ou aprendizado contínuo que você pode usar. Um dos exemplos que a gente tem, que é bastante conhecido, aí é o ciclo de PDCA, por exemplo. Ele não é uma ferramenta específica do DevOps em si, igual eu já falei. O DevOps, na verdade, é uma mescla de culturas práticas e ferramentas. Mas você pode, por exemplo, estar num modelo ágil, Scrum, por exemplo, fazendo retrospectiva ou, ou review. E aí você pode usar isso para olhar esses dados do seu fluxo, do feedback, e usar aquilo para melhorar. Isso acho que é o principal benefício aí da terceira maneira. E essas são as três maneiras. E se você parar para pensar, os benefícios dessa cultura DevOps são imensas. Desde transparência, dados o suficiente para você poder melhorar, automatizar, ter feedback de todo o seu processo, você consegue levar também a sua empresa a um patamar competitivo muito mais elevado. É por isso que muitas empresas hoje estão buscando entenderem cada vez mais o que é o DevOps e assim começar a praticar cada vez mais essa cultura. Para finalizar, como o DevOps é um assunto muito extenso, né, não vai dar para falar tudo aqui num vídeo tão rápido, é, eu vou propor depois eu fazer mais alguns vídeos aí sobre pontos específicos. vocês forem dar uma olhada naquele calmes que eu comentei, a gente abordou muito o C, a parte da cultura. Mas tem uma parte ainda muito voltada em automação, ferramenta, como a gente pode fazer para mensurar aquilo legal, formas da gente fazer cultura de tirar essa barreira do Dev com o Ops. E aí eu vou me propor aí a fazer alguns vídeos depois específicos explicando isso, tá, pessoal? E é isso aí, pessoal. Chegamos no final do vídeo. Quem gostou, deixa o like aí. Se vocês quiserem estar acompanhando o que vai estar surgindo de novo no canal, se inscreve aí, clica no sininho, ativa as notificações e tenho certeza que os vídeos que forem surgindo vocês vão ser notificados aí vocês vão poder acompanhar no dia a dia. Ah, lembrando que quem quiser também deixar algum comentário, alguma crítica, algum elogio pode deixar nos comentários do vídeo aí, vamos conversar, vamos gerar aí o que precisar de conversa sobre o assunto. Beleza, pessoal? É isso e até breve.